Como estimular a imaginação por exemplo imagine que você tem as suas mãos uma caneta você sabe que a caneta ela é utilizada para escrever evidentemente agora o que você poderia fazer com essa caneta você poderia então parar pensar se concentrar e tentar encontrar 10 usos diferentes para uma caneta por exemplo tem mulheres que usam a caneta para aprender o cabelo. Tem gente que utiliza caneta para é, tirar alguma coisa, como uma ferramenta. Então você conseguiria imaginar 10 usos diferentes para uma caneta? Então qual é a ideia aqui? Imaginação. Tentar pensar em outros usos que você poderia dar a outros objetos. Por quê? Porque isto acaba gerando uma estimulação muito forte da sua inteligência. Quando você tenta criar novas é, é, funções. Para objetos existentes para coisas existentes você está desenvolvendo ainda mais a sua inteligência